Olá pessoal, eu sou o Dark Game, espero que estejam tudo bem. Não se esqueçam de dar o vosso like no vídeo, ok pessoal? Estou a fazer mais um vídeo de Warframe aqui, espero que vocês gostem. Este vídeo parece vai ser muito divertido, porque tem algumas animações muito top, ok? E estou para fazer um vídeo aqui de apresentar a história mais ou menos assim um pequeno resumo da história da Marolise, ok? Mario Uh, ela apareceu como assim dizendo que a Lot está assumindo o corpo dela e tudo mais. Ela é a pessoa que o Balas levou na última jornada. Vou apresentar sobre um pouco da historinha dela e sem não vou prolongar muito o vídeo porque eu não quero -vos dar muita dor de cabeça aqui falando, falando, falando e tudo mais. Então vamos começar pessoal. Margalise era uma Arquime Arquimedário da Orion ok? Uh, também ela era amante do Balas. Balas que seria um dos seus executors ok? sobretudo o Balas foi a única pessoa que uh, votou contra a matança da da Margalisse, ok? Os tenos tinham confiança apenas em Margalisse, porquê? Porque ela tipo, era tipo uma protetora para eles. Uh, ela, era, ela, era, era, repor, pertu, ela era a protetora responsável pela transferência e tudo mais. Quer dizer que ela foi uma das criadoras da transferência, ok? A transferência qual é que a gente faz, tipo, de, dos tenos, sair da armadura e podem voltar? Essa foi é uma transferência, mais ou menos assim, feita para, pela Margalisse, ok? E também pelo Balas. Uh, Mergalice, como indicada pela Lotus contribui para o processo uh, do conhecimento de conhecimento da transferência quer dizer que a Lotus em si indicou a Margalice para uh, construir a transferência quer dizer que a transferência foi criada, foi dada assim mais ou menos uma indicação pela Lotus na qual a Mergalice usou para que a transferência para o Sten uh, Também pessoal, discutindo aqui uns fatos muito interessantes sobre a Mergalice. Uh, ela também só tinha os Thanos, só confiava nela, não confiava mais em ninguém. Na era que os Thanos estavam nas naves e aquelas naves que foram perdidas, que a gente já ouviu histórias, como aquela história do Unidos falando daquela criança daquela criança da nave que a gente fez para a missão do Arrow e tudo mais, estão tudo ligado numa só pessoa que é a Mary Gilles. Essa história liga só nessa pessoa. Como vocês podem ver pelo seu desenho está aqui, muitos tenos. quer dizer que naquela nave havia muitos tenos que foram perdidos Não só tenos que eram de, de outras facções, mas sim de, de várias facções até da facção oríconos Mas foram tenos que perderam ao longo do caminho, batalhas e muitas eras, confusões e tudo mais Foram termos que foram perdidos, como a nave desapareceu e tudo mais, houve muita confusão com isso E no momento a Marilis depois foi, foi culpada por aí Uh, quando ela foi culpada e claro começaram a julgá la e quando chegou o momento depois uh, os Oricon decidiram executá-la, onde que a maioria dos executores uh, votaram, votaram a favor, né, a favor de executá-la, menos o Balas, o Balas foi a única pessoa que não votou uh, a favor de executar a mas pronto pessoal, uh, espero que vocês tenham gostado, ok? Eu espero que vocês continuem aqui a apreciar um pouco aqui do vídeo que está passar essa imagem, desse pequeno assim desenho animado que está tá por aqui, ok? Eu espero que vocês gostem desse desenho animado. Não esqueçam de comentar o que acharam E de dar o vosso like e comentar, E também espero que vocês hum, tenham curtido do canal, partilhar os vídeos do canal. Porque depois desse vídeo aqui vai surgir a teoria. Eu vou começar a fazer teorias. Agora um pouco mais detalhada do que novo. Mas então é entre estou só dando algumas teorias por aqui, do canal, bem para que vocês podem ter uma noção de algumas teorias que foram criadas por algumas pessoas e também algumas teorias que eu estou tentando criar por aqui, ok? Espero que vocês bem gostem. E pessoal, eu não quero atrapalhar muito assim este lindo desenho animado. Eu espero que vocês curtam. Ah, como vocês podem ver agora está a parecer magrelíssimas o balas aqui, ok? Espero que vocês gostem desse pequeno trecho que está a acontecer entre eles, que é tipo uma cena bem estranha para mim também, ok? Então não vou estar aqui a perder muito o vosso tempo e até a próxima pessoal. Muito obrigado por continuarem a acompanhar o canal.